Ô, oh, Chaves? Hum. oi. Bora jogar futebol. Qual é o que que está ali largado no chão? Oh, pensei que você ia dizer que ia ser a bola. Deixe de bobagens e bora jogar. Ei, vocês vão jogar futebol? Eu posso ser a narradora? Tá ótimo, tá ok. Agora Chaves vai... Vai pegar a bola para ele te jogar. Certo, vou pegar a bola. Ei, essa bola é minha. Me devolve. Espera, aí, Kiko, a gente só ia pegar a bola. Espera aí, Kiko, me dê, me dê. Tinha que ser o Chaves de novo. Toma. Agora ninguém vai ficar com a bola. E agora? Como você vai jogar bola? Vamos pensar em alguma coisa, talvez a gente arrume um jeito. Algum tempo depois... Ô, galera, meu pai acabou dormindo. Legal então. Alguém pode pegar a bola e voltar. Mas que? Vai ter que ser o Chaves, porque foi ele que arrumou essa confusão. Tá bom, tá bom, eu vou. Oi, Nhonio. Eu vou receber o pagamento do aluguel aqui rapidinho. E depois a gente vai pra casa. Ô, seu barriga, seu barriga, tome, tome, pegue. Não dá tempo de explicar. E coloca isso aqui. Mas pra quê? Seu madruga, eu peguei a bola. Eu te pego, Chaves. Toma. Então é assim, né? Agora você vai ver.